Olá! Nesta aula eu quero realizar uma rápida correção relacionada ao último vídeo. Esta correção não afeta em nada o aprendizado do vídeo anterior, mas eu só queria ter certeza de que você entenda que eu cometi um pequeno erro matemático no último vídeo. Eu disse que você tinha este estado 300 mil anos. Então, nós falamos sobre o Big Bang acontecendo. 13,7 bilhões de anos atrás. E daí eu falei que provavelmente estejamos a 30 milhões de anos-luz de distância da borda do universo observável, do atual universo observável. E eu disse que isso era cerca de 300 mil anos depois do Big Bang. Isso foi o que eu falei no último vídeo. Esse era nosso ponto de partida quando o fóton começou deixando este ponto. E, obviamente, o universo continua expandindo. O fóton continuou percorrendo cada vez mais espaço, porém, continuava tendo mais e mais espaço para percorrer à medida que o universo expandia, que todo o espaço expandia. Mas isso é 300 mil anos após o Big Bang, pois então eu disse que isso aconteceu há 13,4 bilhões de anos. E isso foi o que eu, incorretamente, disse no vídeo passado. E isso está errado, porque se isso foi a 13,4 bilhões de anos, isso teria acontecido 300 milhões de anos após o Big Bang. E eu falei somente 300 mil anos depois do Big Bang. Então, não teria tomado tantas casas decimais de algo em bilhões. E continuando. A resposta correta teria sido somente um pouco menor que 13,7 bilhões de anos, o que, na verdade, não teria influenciado nenhum dígito significativo. Assim, continua há aproximadamente 13,7 bilhões de anos. Então, eu queria somente realizar esta correção. Isso foi um erro pequeno. Eu não deveria ter visto isso como 0,3 bilhões de anos. Isso é apenas 0,3 milhões de anos e isso nem sequer altera a precisão deste número bem aqui. Eu só queria te dar este esclarecimento e espero que isto não afete muito o seu entendimento. Até a próxima!